Graça e paz Que a presença do Senhor possa estar invadindo a sua casa Ou aonde quer que você esteja Eu quero dizer que eu louvo ao Senhor pela tua vida E por tudo que o Senhor fará em nós nesse dia e através de nós Eu louvo ao Senhor por esse tempo aonde nós estamos sendo instruídos e fundamentados no Senhor para que essa palavra ela se torne viva em nós e que nós possamos ser árvores frutíferas aonde quer que a gente esteja eu glorifico o nome do Senhor por esse tempo aqui com vocês e desejo que o Senhor ele traga um pouco mais de luz nessa tarde sobre as nossas trevas que ele avance no conhecimento, no discernimento dentro de nós, para que nós possamos estar alinhados com Ele e não apenas ouvir todos os ensinamentos que Ele tem trazido para nós, mas que nós possamos aplicar isso no nosso dia a dia, porque só assim nós teremos o resultado um resultado eficaz que gera vida na minha vida e na vida do outro. Eu convido vocês para, por um momento, estar fechando os seus olhos aí, aonde quer que você esteja e que você ore comigo e por mim. Para que o Senhor use de bondade e graça e que da minha boca saia somente aquilo para o qual Ele designou nessa tarde. Em o nome do Senhor. Amém? Senhor, nós queremos te adorar por esse tempo. Senhor, o meu clamor é para que o Senhor me capacite a dar ouvidos à sabedoria. E a inclinar meu coração para o discernimento e a clamar por entendimento. Senhor, ensina-nos, ensina-nos a sermos simples como as pombas e a desenvolver um olhar multifocal que mira o alvo e enfrenta o que precisa com leveza, calma e serenidade. E descansados em ti, Senhor, movidos pela paz que excede todo entendimento. Mas ensina-nos também a desenvolvermos a sagacidade das serpentes. Para não sermos pessoas tolas, enganadas por todo o vento de doutrina. Mas que a sagacidade nos torne fortes e que a tua força manifeste o seu poder e o seu governo sobre cada um de nós. Que a Tua palavra seja formada em nós e ilumine o nosso entendimento. Que a minha atitude seja de completa rendição e dependência na Tua soberania. Que eu abra mão das minhas convicções, crenças e expectativas. Até que eu atinja um ponto em minha fé em que não haja mais obstáculos entre eu e Ti é no teu precioso nome que eu oro, certa de que o Senhor nos ouve, em o um nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém. E o tema da palavra dessa noite que o Senhor tem colocado no meu coração é arrependimento versus frustração. E antes de entrarmos eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra. Nós vamos ler duas referências. A primeira referência está em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, onde a palavra do Senhor diz, Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A outra referência que eu gostaria de ver com vocês está em Atos, no capítulo 2, versículo 37. Atos, capítulo 2, versículo 37. A palavra do Senhor diz... Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos, o arrependimento... Ele está na base como condição essencial para que a gente possa discernir, para que a gente possa conhecer, para que a gente possa entender aquilo que é o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus já nos deu todas as coisas, a palavra do Senhor diz... Jesus morreu pelo pecado de todos nós. O Espírito já foi derramado sobre todos nós. E Pedro diz nessa palavra que acabamos de ver agora. O que vocês acabaram de ver aqui foi o que Jesus havia prometido. Que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Que os vossos filhos profetizariam, os jovens teriam visões... E os anciões teriam sonhos. E ele diz, isso é para você. E isso é para a tua família também. Porque isso já foi obtido. Agora, existe uma condição para isso ser obtido. Porque já foi dado a cada um de nós. Muitas pessoas pensam que a plenitude do Espírito Santo é dado depois que a gente se arrepende, não, eu me arrependo diante da revelação do que já foi dado, então o mérito, é de, o mérito não é de quem se arrepende, mas o arrependimento é a condição para quem quer entrar nesta dimensão, então o arrependimento é a condição essencial para eu entrar naquilo que já foi dado por Deus e esse arrependimento significa o que? significa deixar de pensar segundo a forma perversa que o mundo pensa e às vezes a gente pensa que a forma perversa de pensar é uma forma maldosa apenas e não é é toda forma de pensamento que corrompe, que desvia, que engana, tudo que perverte e mascara a verdade. Sabe aquela pessoa que vive ao seu bel prazer? Tudo isso é perverso. Ela diz, minha vida, minhas regras. Por isso nós precisamos nos arrepender da forma perversa como nós pensamos a vida muitas vezes. Paulo falando sobre arrependimento, ele diz que existe dois tipos de tristeza, a do mundo e a tristeza segundo Deus. Paulo diz que a tristeza segundo o mundo, ela produz morte. E a tristeza segundo Deus, ela produz vida. E vida eterna. Então há dois tipos de contrição, o arrependimento segundo Deus é a contrição que me traz luz para que haja mudança de rota. Eu estou fazendo algo errado, Deus vem com a sua luz, eu sou constrangida a mudar de rota, a seguir outro caminho. E o arrependimento, segundo o mundo, é a frustração. Muitas vezes, a pessoa pensa que está arrependida, mas ela está apenas frustrada. Aí você pode me perguntar, mas como se dá isso? É quando eu penso que aquilo que eu idealizei sem Jesus vai dar certo. A tentação, ela não vem na forma de um errado. Não, a tentação vem na forma de um certo, percebem como a coisa é sutil, lembram de Eva no jardim, no momento da queda, aquela foi uma forma perversa de pensar, então quando caímos em tentação foi porque achamos que iria dar certo, aí a pessoa vai e se frustra e na frustração, ao invés dela se arrepender, ela insiste na maneira perversa de pensar. E como não há arrependimento, a coisa tende a piorar, porque agora ela está dominada por aquilo. Queridos, pensem comigo. Qual é o resumo de toda a pregação do evangelho? Salvar as pessoas da forma perversa de pensar. E onde iniciou essa forma perversa de pensar? Lá no Ed. E qual foi a sugestão? A sugestão foi, sabe? O que Deus falou para ti, ele faltou com a verdade. Porque o dia que você comer desse fruto do conhecimento, você vai ter o controle. Do que é certo e do que é errado. E você vai ser como Deus. E isso perverteu a nossa maneira de pensar. Lembrem-se quando eu disse, algumas ministrações atrás, aqui no estudo, que Satanás ele removeu o princípio de dentro de nós. E no lugar ele pôs a expectativa. E a expectativa tem uma voz, ela diz: satisfaça a tua carência. E isso perverteu a nossa forma de pensar. E a gente acha que dá para dar um jeitinho. Está tudo errado na nossa vida, mas a gente ainda acha que dá para dar um jeitinho. E isso nos afastou do princípio. Não queremos ser guiados, não queremos ser dirigidos, não queremos ser conduzidos por Deus. Nós queremos fazer do nosso jeito. Por isso vemos tanta gente frustrada nesta vida, lamentando, por que tudo dá errado na minha vida? Isso é tão simples de entender, mas tão difícil de praticar. Não é verdade? A nossa frustração decorre das escolhas que fazemos. E frustrados, a gente não se arrepende. Porque a gente continua acreditando na nossa capacidade de escolher. Ao invés de se arrepender e finalmente se submeter à vontade de Deus. Frustração é a vida pautada pelo certo e pelo errado. Enquanto que arrependimento É retomar a relação que foi quebrada A frustração se instala A partir dos idealizados que não aconteceram Então eu estou triste e lamentando Pelo dano, pela perda Muitas pessoas Quando estão frustradas elas até dizem que estão arrependidas, mas na verdade elas estão arrependidas do prejuízo que sofreram. E elas querem encontrar uma forma de recuperar, de compensar o dano sofrido. O arrependimento é a tristeza pela quebra da relação. E não pela perda sofrida. Então arrependimento, o arrependimento não é a tristeza pelo dano, e sim pela relação. Sempre pela relação. Enquanto a frustração é uma tristeza por mim, o arrependimento é uma tristeza por nós. Toda pessoa arrependida, ela quer ver restaurada a relação. Já a pessoa frustrada, ela está triste e vai fazer de tudo para recuperar o benefício e não a relação com as suas responsabilidades. O frustrado vai fazer de tudo para recuperar o que ele perdeu pela quebra da relação. Percebem a diferença? Todo pecado, lembrem-se, meus irmãos amados... Todo pecado é contra alguém. O pecado não é contra alguma coisa. O pecado não é a, a, a quebra. Não é a quebra de uma regra. O pecado é o desrespeito à relação. Todo pecado é contra alguém. E não contra alguma coisa. Por isso que exige de mim e de você uma tristeza, um quebrantamento, e não apenas do que eu fiz de errado. Não é apenas do que eu e você fizemos de errado. O arrependimento é reconhecer quem eu estou me tornando. E eu posso dizer para você que quanto mais nós nos afastamos de Jesus mais perversos nós nos tornamos. E muitas pessoas estão iludidas a respeito da pessoa que são e frustradas com o que fazem de errado. E ainda pensam que se tiverem uma nova oportunidade, vai dar certo. Primeira coisa arrependimento, o arrependido não pede uma nova chance sabe por quê, querido? porque quem está pedindo uma oportunidade continua confiando em si mesmo quem está pedindo uma segunda terceira, quarta, décima chance ah, agora eu entendi eu estou arrependido me dê uma nova oportunidade entenda se você está pedindo uma nova oportunidade, é porque você não está arrependido. Por quê? Porque você continua confiando na sua própria capacidade. Segunda coisa, pessoas arrependidas não fazem promessas. Eu prometo que agora vai ser diferente. Eu prometo que vou mudar. Quem promete continua confiando na sua própria capacidade. E em provérbios no capítulo 3, versículos 5 e 6 diz, confia no Senhor e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento, mas reconhece-o em todos os teus caminhos. Pessoas arrependidas não fazem promessas, Pessoas arrependidas assumem responsabilidade. Você vai dar conta? Não sei. Mas eu quero, eu preciso de ajuda. Terceira coisa, o pecado tem nome. Eu roubei, eu adulterei, eu menti, eu manipulei. O pecado tem nome. O arrependido dá nome ao pecado. O frustrado conta a história. Ah, porque o meu marido, ah, porque a minha mulher não faz isso e nem aquilo. E eu fui me cansando, sabe? Até que um belo dia eu conheci alguém que me entendia, falava tão bonito. E vai contando. O frustrado tem que explicar a razão da sua frustração. Ele vai tentar justificar o pecado. E se você der trela, ele te convence, portanto, para mim e para você, principalmente nos aconselhamentos, não entre nessa. Interrompa a conversa e entenda. Gente arrependida não conta história, confessa pecado. Eu pequei, eu roubei, eu menti, eu adulterei, eu manipulei. É como o filho pródigo. Ele não contou a história, ele disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti e eu já não sou mais nem digno de ser chamado de teu filho. Zaqueu também estava arrependido e ele não disse, Jesus, senta aí, eu vou te contar minha história. Sabe, lá onde eu trabalho é uma pressão muito grande. A corrupção está em todos os departamentos. A gente tem que entrar no esquema, sabe? Não, ele não disse isso. Zaqueu arrependido diz, eu pequei e vou restituir duas vezes. E o frustrado? Como é que é o comportamento do frustrado? Vamos pegar quando Deus entra no jardim e pergunta para Adão. Adão, onde você está que não na minha presença? O que foi que aconteceu? Adão diz, foi a mulher que você me deste. A mulher foi a serpente contadores de história quando a gente se arrepende é porque a casa caiu e a gente agora precisa construir sobre outro fundamento não sobre os mesmos fundamentos antigos que nos levaram à ruína arrependimento é mudar o fundamento e entender que as coisas aconteceram desta forma porque o fundamento estava errado eu edifiquei a minha vida sobre um lugar que não estava fundamentado no Senhor. Por isso as coisas ruíram. E agora arrependidos, nós vamos edificar numa base firme, sólida, em Cristo Jesus. Onde podem soprar os ventos e as tempestades, mas a casa vai permanecer firme. Porque ela está edificada sobre uma rocha chamada Cristo Jesus. O caminho para o arrependimento genuíno é a oração, é a entrega, é a rendição. Nós somos uma geração preguiçosa que diz: ore por mim, interceda por mim, jejue por mim, mas a própria pessoa não ora. Não tem problema a gente pedir oração. Mas a oração mais poderosa é aquela que a gente faz. É aquela que você faz. Então, a oração não é para um grupo específico da igreja. oração é para todos nós praticarmos. Se tem uma coisa que Jesus deixou bem claro em sua palavra, foi sobre a necessidade de orarmos. Imaginem, queridos, se o Filho de Deus... O Filho de Deus aplicou essa poderosa ferramenta em sua vida constantemente. Quem somos nós para rejeitá-la? Jesus, que é a expressão exata de Deus, orou e ainda hoje ora e intercede por nós junto ao Pai. Quem somos nós para acharmos que não precisamos orar? Meros mortais, frágeis, fracos, dependentes, vulneráveis aos ataques das trevas. Eu não sei o que você tem tirado de lição nesse tempo. Um tempo de luto, de escassez, de choro e de angústias. Veja, eu tenho compreendido um recado simples e direto de Deus. Parem, olhem para mim e orem. Eu não sei se você entendeu e como você está saindo desta pandemia. Porque feliz ou infelizmente, alguns estão saindo muito melhores. Outros tantos, muito piores. E tem outros que não entenderam nada. Precisamos ver a oração como algo essencial em nossas vidas. E não como meio para obtermos o que desejamos. Percebem o quanto o Senhor vem batendo nisso aqui nos estudos. O Senhor vem trazendo uma, vem trazendo uma sequência de estudos falando exatamente sobre oração. Sobre a necessidade de orarmos. O Deus que eu e você servimos é onipotente, é onisciente, é onipresente. Ele pode tudo, Ele sabe tudo e Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é general de guerra, nunca perdeu nenhuma batalha. Esse é o nosso Deus... Sabe por que nós precisamos orar, queridos? Para aprendermos a depender dEle. E para sermos transformados na nossa forma de pensar. A depender, a se render, a se aquietar na presença dEle e saber que Ele é Deus. Ele é o mesmo desde sempre e para sempre. E muitas vezes, em meio a todas as adversidades, dizermos, Senhor, seja feita a Tua vontade nessa circunstância e não a minha. Esta maturidade eu não aprendo nos livros, nem ouvindo ministrações. Isso eu só alcanço no secreto. Secreto é lugar de conselho. Secreto é onde eu recebo direção, aonde eu recebo cura, aonde eu recebo discernimento, é onde eu sou construída, fundamentada, refeita nele. Sabe queridos às vezes nós achamos que podemos manipular Deus com as nossas urgências com as nossas urgências e com as nossas expectativas. Chegamos diante do Pai com aquela lista enorme e o Senhor está dizendo, eu quero renovar a tua mente e fundamentar os meus valores em ti e me revelar a ti. Depois falamos da tua lista. Deixe-me te informar, Deus não precisa de nós para absolutamente nada. Como vimos antes, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Somos nós que precisamos dEle. Sabe quem é o maior beneficiado com o hábito de orar? Eu e você. Porque problemas, queridos, problemas sempre existirão. Saímos de um e entramos em outro. Sabe por quê? A vida é permeada deles. A oração é uma base firme, ela é coluna, ela é pilar, ela é aquilo que dá sustentação, suporte para eu e você enfrentarmos as adversidades. Oração é lugar de consciência, é lugar de convicção de identidade da pessoa que eu estou me tornando. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor diz, olha o que esse Deus soberano fala meu e a teu respeito. Ele diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A oração nos liberta da idolatria. E a idolatria é tudo que eu e você idealizamos fora do propósito. Deixe-me te dizer algo nessa noite. Deus não tem pena de você Deus não tem pena de mim Sabe? Do nosso vitimismo Das nossas murmurações Das nossas lamúrias Sabe por quê? Porque Deus acredita em você Porque Deus acredita em mim Então você acha que o teu Criador Que acredita em você Vai sentir pena de ti? Vai sentir pena de mim? Então orar é chegar diante do trono e dizer, Senhor, eu sei que tu acredita em mim, então eu estou aqui outra vez para ver as coisas agora, sob a tua perspectiva. Eu estou confusa? Sim. Eu estou com medo? Sim. Eu estou insegura, mas... Eu até não estou conseguindo ver as coisas com clareza e nem conseguindo ver a saúde, a, a saída para esse aparente caos na minha vida. Mas eu quero que o Senhor me traga lucidez, que o Senhor me traga luz, que o Senhor revele as coisas sobre a tua perspectiva e não sobre a minha. Porque a minha visão é limitada, mas a tua visão, ela consegue ver tudo. E às vezes, queridos, um tempo a sós em oração é tudo o que a gente precisa para receber discernimento, para tomarmos as decisões corretas, as decisões corretas, fundamentadas com o querer do Pai. Esses momentos de solitude são muito valiosos. Jesus fazia muito isso. A palavra diz que ele se retirava para orar. E esta é a característica de um intercessor. Lembre-se, lembre-se, solitude não é solidão, porque é uma escolha, é uma decisão que eu tomo de me retirar por um tempo e ficar a sós, é dar as primícias para o nosso rei que sabe tudo, que pode tudo, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que é capaz de resolver as adversidades das quais eu estou envolvida, muitas vezes pela minha própria ignorância, por não parar um tempo e ouvir a voz do Pai, a direção do Pai sobre aquela situação. Então lembre-se, solitude não é solidão, porque solitude é uma escolha de ficar separado, Primeiro para ouvir a direção do Senhor, para depois se posicionar e agir. Que o Senhor se revele a nós, a mim e a você. E que todas as outras vozes, elas sejam silenciadas. E eu e você possamos aprender a discernir a voz do nosso Abba, a voz do nosso Pai nos orientando, nos fundamentando, nos dando direção sobre qual atitude tomar diante das adversidades que muitas vezes nos pegam de surpresa, sem nenhum aviso. Outro dia, eu estava no meu tempo a sós com o pai e eu tive essa percepção e eu gostaria de repartir com vocês, com a autorização do Pai. Quando eu e você conseguirmos entender que existe um tipo de investimento com garantias de rentabilidades inimagináveis. Que o que eu e você investimos lá tem peso de glória, mais valioso do que o ouro, do que a prata, do que pedras preciosas. E que esse investimento também é convertido em sabedoria, em conhecimento, em revelação. Em direção e em transformação da nossa vida. Sabe quando e como esse investimento acontece? No nosso tempo a sós com o Pai. Quando nós decidimos... E tomamos a melhor de todas as atitudes do nosso dia para estarmos separados. Falando, mas também ouvindo a direção dEle. Há um peso de glória que nós não conseguimos mensurar. E eu saio dali como uma árvore frutífera pronta para abençoar o outro. Preparada para aconselhar o outro. Porque os frutos nunca são só para nós. Mas para o outro. Para compartilhar com o outro. Quando nós descobrimos que a oração é essencial. Quando você descobrir que a oração é essencial. Sabe o que vai acontecer? Você raramente vai pedir oração. Porque descobriu. Uma fonte inesgotável e autossustentável num lugar secreto chamado Tempo um Sós com o Pai. Esse lugar secreto aonde eu tenho acesso 24 horas por dia, onde eu sou suprida, construída, edificada na rocha e me torno alguém, uma árvore frutífera. E não mais uma árvore com apenas belas folhagens, mas que quando eu coloco a mão por trás da fantasia, não tem frutos. Nesse lugar, você descobre que não era a tua esposa o problema, que não era o teu esposo o problema. Mas que era você que precisava receber luz para enxergar que o problema estava em ti. Que você precisava se arrepender. Que você precisava que a expectativa fosse removida de dentro de ti. E que o princípio que é Deus foi, é, fosse posto no lugar de origem. Para você enxergar as coisas de dentro para fora. Não com esse olhar que enxerga apenas a transitoriedade da vida, mas quando eu for construída no secreto, o meu olhar muda. Eu recebo um olhar multifocal que mira o alvo, que mira o que é eterno e não mais o que é temporal e transitório. Nós precisamos entender os processos nas nossas vidas. Isso é essencial. Nos processos, nós crescemos. Nós recebemos luz. Nós recebemos discernimento. No processo, a gente aprende a ser humilde. No processo, a gente aprende a ficar em silêncio. E deixar que Deus fale. No processo, a gente aprende a ser antes de fazer e isso faz toda a diferença Jesus ele não morreu naquela cruz para eu e você sermos vítimas Jesus nos salvou para honrarmos o investimento que ele fez em nossas vidas e não foi qualquer investimento foi um investimento com preço de sangue ele deu aquilo que ele tinha de mais valioso e mais precioso por mim e por você, o seu filho, Cristo Jesus. Ele deu a sua própria vida por nós. Ah, queridos, quando isso se tornar uma realidade em nossas vidas, quando o nosso olhar mudar, quando nós invertermos os valores e conseguirmos sair do que esses nossos olhos desejam, das coisas que os nossos olhos nunca se satisfazem, sempre querendo mais, sempre tem um espaço para mais e olharmos para o que é eterno, as coisas funcionarão de uma outra forma em nossas vidas. Essa felicidade que sonhamos, toda cheia de dourados pomos. Ela existe sim com esse olhar de transitoriedade, mas ela nunca está perto de nós. Vocês percebem? A expectativa de ver as coisas resolvidas, a expectativa que o meu casamento seja restaurado, a expectativa de eu conseguir a casa nova, o carro novo. A expectativa, eu estou sempre numa expectativa. E muitas vezes, quando eu conquisto todas essas coisas, eu percebo que não satisfaz. Porque é só a expectativa. E a expectativa, como eu disse anteriormente, ela tem uma voz: ela diz, satisfaça a tua carência. Mas quando o princípio for posto no lugar, eu consigo ler as coisas de uma outra forma eu sou construída eu sou refeita no Senhor e devolvida num lugar de origem e eu posso ter esse olhar que o Senhor em sua infinita graça nos traga a realidade de tudo que foi dito aqui que Ele nos traga a realidade de que Ele é suficiente que nele nele não fora dEle reside absolutamente tudo o que nós precisamos Para entregar de forma materializada Aquilo que Ele confiou a cada um de nós Que Ele remova a expectativa e nos dê a certeza De que Ele é tudo o que nós precisamos Para sermos plenamente livres Plenamente construídos Plenamente refeitos nele que o Senhor abençoe a sua vida. Que ele traga a luz na sua casa e na sua vida nesse dia. Em um nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Amém. E amém, Senhor.